Vai pra perdi, perdi o perdeu. com essa porra dessa máquina de fotografia, cara. É ele, ele é ele. Pega essa porra aí. Porra. A senhora foi o senhor que atropelou. Não fiz nada, pai. Não tem nada a ver com isso. Eu vou precisar o depoimento do senhor. Se eu sou só vítima, ok? Na delegacia a gente vê isso. Por favor, se eu me acompanha, cara. Pera aí, então, não coloca a menina. Vítima de quem? Vítima de assalto, pô. De quem? Do atropelado. É <risos> um fotógrafo importante. Foi um trabalho sério e fui assaltado por dois delinquentes. A gente tá aqui tentando resolver o um caso de lesão corporal por atropelamento. O que você acha que a caminhonete quis proteger você? Solidariedade humana. Já ouviram falar nisso? Não pode ser esse é malandro, malandro mesmo, mesmo mas ah, é coisa da puta. Caralho, olha só que, é que bandido é, é gente! É é gente. Tem mais que morrer! Que bateu de cabeça, então foi tudo instalmentado. O Henrique falou que era pra proteger a gente, mas eu não queria que tivesse matado ninguém. Podia ser você, podia ser qualquer um. Tem que torcer pro cara morrer. Ele não contar uma história diferente da tua. Disse pra mim que foi você. Olha pra mim! Não é esse garoto não. Olha pra ele, que nem homem, e diga assim, e aí perdeu, como você fez na hora? atropelado te assaltou, era bandido mesmo, né? É, agora cidadão comum também quer poder matar bandido. Pode não, cara. É um privilégio nosso.